Estamos iniciando agora a segunda etapa do nosso piso. É isso mesmo, já começamos a tirar aqui o nosso tablado provisório e colocar no seu devido local, em cima da estrutura. Exatamente, em cima da estrutura. A gente está pegando as placas de masterboard, como você pode ver, são essas placas aqui. Não são muito leves, aí ó, viu? Não são muito leves, mas são extremamente resistentes. Posso dizer até que elas são super dimensionadas para uma construção residencial. Aqui a gente está usando uma Masterboard de 40 mais uma de 23, facilmente atendia. É por causa da pressa, foi o que tinha disponível mesmo, viu? <risos> Os meninos estão locando elas em cima da estrutura, fazendo uma amarração. Tá? Que eu vou te mostrar no detalhe. E estão fazendo a instalação dela. Como são placas bem grossas, o processo de instalação é um pouco mais demorado, tá? Porque elas são pesadas, e são muito resistentes. Então eu vou te explicar agora passo a passo o que, que eles estão fazendo para conseguir instalar as nossas placas de piso. Essa é a etapa que a gente chama de fechamento do alag. É <risos> porque literalmente a gente está fechando com as placas. Então se liga no passo a passo que eu vou te mostrar agora. Aqui a gente está com o Diego. Fazendo a marcação dos furos O que que acontece? Como são placas muito grossas A gente faz uma pré-marcação com a broca para ajudar a passar a parte da cimentícia Em seguida ele pega um parafuso de telha Que eu vou mostrar aqui pra você Parafuso de telha, né? Que tem a ponta broca Né? E você vê que é um diâmetro um pouco menor E aí depois nesse ponto aqui Ele vem com o parafuso de telha e faz a marcação do caminho Tá? Faz a marcação de todo o caminho para ir depois em seguida com o próprio parafuso da Masterboard, olha só, ele fazer a furação. Deixa eu pegar um parafuso de Masterboard para vocês para mostrar. Então, ó, então aqui a gente tem o um parafuso da Masterboard. O que, que eu faço? Eu faço um encaminhamento com o parafuso da telha, tá? Porque ele tem até uma ponta broca, você tá vendo? E aí depois em seguida eu venho com esse do Masterboard. Por causa dessa ponta broca, ele vai abrindo a madeira, tá? Com muito mais agilidade e até rasgo aço se eu for direto com esse daqui Eu vou sofrer muito mais e minha produtividade cai Então apesar de eu ter Mais etapas De ter que fazer um pré-furo Depois passar o da tele e depois esse aqui Né? Se torna mais ágil do que a gente querer Já ir usando diretamente esse aqui Tá? Sem poder fazer Essas construções Ó! Cortando o piso, então deixa eu mostrar eles aqui no detalhe pra você. Você estava cortando, vira aqui pra eu poder mostrar pra eles. Então, ó, aqui a gente tá vendo: tem a madeira estrutural, a fibra cimento, e do outro lado, fibrocimento. cimento. Tá vendo? Você vê como é que é difícil cortar, né? Tem que ser só com aquela maquita lá, ó. E aí o pessoal, o Diego, tá fazendo a fixação ali em cima. Então, aqui, ó, eu tenho um recorte, uma placa inteira. Um recorte, uma placa inteira. Isso ajuda a travar toda a estrutura do piso, né? E não ter risco de marcar juntas no vinílico que a gente vai colocar. O Diego quase caiu. Cai não, Diego. Aqui, ó. Aqui é a parte que o pessoal tá cortando, tá vendo? E aí eles estão montando aí. Aí já já aquela estrutura que falta de montar, a gente já monta aqui em cima. Eles vão montando aqui em cima e vão colocando em pé. A expectativa é que hoje Até final do dia, ou então amanhã de manhã A gente termine de colocar todas as placas De piso, né E em seguida que a gente coloca as placas De piso, literalmente A estrutura que já tá montada, eu começo a colocar Em pé, né E aí eu vou terminando a montagem, eu vou a estrutura Em pé, então eu acredito Que amanhã, ou talvez Depois de amanhã, assim, na parte da tarde Que já vai ter grande parte Da estrutura em pé, ah Detalhe, isso é nosso segundo dia. Hoje é dia 11. Dia 11. E a gente já andou tudo isso. Lembrando que no primeiro dia a gente estava com apenas duas equipes, duas duplas trabalhando. Hoje já chegou o restante da equipe, a gente dobrou o efetivo. A gente está com uh, quatro duplas, oito pessoas no total trabalhando. Então, você vê, né, cara? Faz muita diferença. Muita diferença. E é sempre dupla, o okay? que é? Profissional e ajudante, profissional e ajudante Então dessa forma, você consegue ter eficiência na obra A obra consegue andar bem E você não gasta tanto Não tem necessidade de ser tanto profissional tudo profissional, não Você pode mesclar, profissionais e ajudantes Profissionais e ajudantes